Finally, Dr. Jekyll couldn't control Mr. Hyde anymore. He began to change into this monster, even without taking the potion. Jekyll hoped and prayed that Hyde would disappear, but Hyde always returned. <laughs> Queres dar hipótese dá, não me ajoelho sou a cá A vida disso vai buscar porque o outro nunca dá Pegando nessa premissa não fui gajo de ir à missa Usei o tempo que tinha para provar que eu estou cá Bateram give a fuck, guess what, me neither Cambada de inocentes, estão a minar-vos a vida. A indústria é enganosa, a label mentirosa E quem goza com o teu trabalho quer dizer que não acredita Well fuck And fuck, And fuck you! Tenho um recado, o mercado não vale um cu E eu não perco tempo a discutir que a tua cruz Esses cabeças de abóbora não ouviram a Mary Tu não és o teu ídolo, a índole é tendência O meu ímpeto não muda quando pintas a cabeça, mano Mais que revolta, o que sinto é tristeza Se abdicas de ser tu próprio, a viagem não compensa eu já nem sei o que é que eu digo ou faço No fundo já estou farto pela compreensão Tudo facilitado e estás mais preocupado Em deixar de ser tu mesmo à procura de aceitação eu. Pessoas são o que são, não vale a pena mentir Vejo através da ilusão uh -uh. Sou ciente da função, há quem nasceu para lamber botas ah, Mas eu não Tenho a li... língua muito áspera, sinto a diáspora Sinto a dispersão, se o meu método é anáfora Lá se foram 100 ouvintes a pesquisa é muito árdua Não são esses que eu convido para sentarem cá na tábua Pioneses na cadeira desse bake-ass yes, bitch que, é que aqui esta merda? me, vibe the witch, no fundo não me importa se são bloods e creeps. Porque os creeps deitam blood e há bloods que sou muita creeps. Shit, quando o meu radar dá blips É sinal que a arrogância tomou conta das streets não Devias cagar, é uma cambada de kids Ah uh -uh. é meu dever arrancar chips Caludo enquanto falo, respeito ao deus do falo Fizeste um som na vida e não consegues chupá lo Tu não és referência por seres referenciado E aposto que entras no carro se te derem um reboçado E eu já nem sei o que é que eu digo ou faço No fundo já estou farto pela compreensão Tudo facilitado e estás mais preocupado Em deixar de ser tu mesmo à procura de aceitação Eu não, pessoas são o que são Não vale a pena mentir, vejo através é ilusão, estou uh, uh, ciente da função, há quem nasceu para lavar botas, mas eu não. Tenho a língua muito á -á -á áspera, caludo enquanto falo, respeito ao deus do falo. Tenho a língua muito á -á áspera, caludo enquanto falo, respeito ao deus do falo. Tenho, tenho, tenho, tenho, tenho a língua muito á -á áspera. Caludo enquanto falo. Respeito ao deus do f*****. I'm a tell you, bruh. Not me. Vieste bater à porta errada. God, help me!